Ardíamos pelo desejo de interrogar o antigo comparsa do vale sinistro, de recolhermos novas dos seus desgraçados filhos que lá ficaram, na terra, amortalhados de lágrimas e desdidas. Todavia, o receio de uma indiscrição deteve-nos, o que fez que o silêncio se prolongasse após os cumprimentos. Logo, porém, o virtuoso mentor Santarém encaminhou-nos a feliz ensejo, conhecendo a sinceridade que nos impelia. Falávamos de ti, meu caro Jerônimo, teus amigos desejam saber se te sentes melhor e mais reconfortado no amor de Deus, pois partirão em breve para outro plano de nossa colônia. E, vindos para se despedirem, estimariam levar a impressão de que deixam para trás um amigo em vias de verdadeiro reerguimento. Aplaudimos, corroborando tais expressões com o incentivo de nos mostrarmos a ele próprio, resignados e confiantes nos dias por vindouros, e acrescentamos: Amparados por amigos tão desvelados como os que deparamos desde que para aqui nos encaminharam, sentir-nos-íamos até felizes, não fora a inclemência dos pesares que nos perseguem pela desonra com que aveltamos nossa alma. O antigo comparsa curvou a fronte com enternecedora humildade, retorquindo. — Tendes razão, meus caros amigos. Será possível, sim, para nós outros, o alívio supremo na conquista da resignação e da fé que levará à conformidade. Felizes, porém, não creio que poderemos ser tão cedo... Porque não será pelas vias do suicídio que a individualidade encontrará essa deusa felicidade que mais se afasta quanto maiores forem a revolta e a insubmissão no coração que a deseja. Quisera eu que o suicídio me vera para sempre exterminado o ser. Assim não foi, porém. E assim não sendo, compreendi que só me restava curvar ao inevitável enfrentando com resignação e fortaleza de ânimo a amargosa situação por mim mesmo criada. Devo à solicitude de Irmão Santarém, a seus conselhos e exemplos edificantes, como aos seus abnegados imediatos e às regras verdadeiramente providenciais desta mansão educadora, a transformação que em mim se vem operando. Tal como vós, surviu meu cálice de fel, Traguei muitas amarguras entre uivos de desespero e blasfêmias de réprobo. Mas hoje me sinto outro indivíduo, a quem a confiança no amor do Ser Supremo ressuscitou dos escombros da mais nefasta descrença, porque descrença mascarada com a hipocrisia da falsa fé, da afetação da virtude, as quais se mostravam com a ostentação convencional, o que... Se satisfaz a sociedade, não aproveita, no entanto, nem mesmo para convencer o próprio que a simulou, quanto mais para edificar a sua alma perante o Criador. Eu poderia ser feliz, meus amigos, de algum modo, rodeado com a atenção destes nobres e excelentes protetores, instruído, fortalecido, confortado como me vejo por sua incansável caridade, convencido das lutas e deveres que me cabem, disposto a enfrentá-los quanto me ajo. Mas cometi um crime de duras consequências, de consequências extensíssimas para mim e os meus. Contemplo-me carregado de falhas, e não me posso, de nenhum modo, sentir satisfeito em parte alguma quando o arrependimento vivo e ardente flagela minhas horas, exigindo resgate imediato a fim de que a serenidade me retorne ao coração, permitindo-me novos empreendimentos, dignificantes e honrosos. Justamente o oposto dos atos de antanho. Devo confessar-vos que como comerciante que fui falido, arruinado, traindo a confiança de firmas honestas com as quais mantivera compromissos, de instituições bancárias cuja honorabilidade não levei ao devido apreço, e até das autoridades municipais, pois grandes prejuízos dei também às fiscalizações legais, como aos direitos alfandegários, visto que pratiquei não raras vezes o contrabando Envergonho-me de tal forma por não me ter esforçado por sair honrosamente desse emaranhado de inferioridades. Pejo-me tanto de haver solvido os compromissos, acobertando-me sob a macabra ilusão do suicídio, que o rubor só me desaparecerá das faces quando me for possível ser comerciante outra vez, a fim de solvê-los pessoalmente, digna ou honestamente. Oh, que ato indecoroso cometi perante a sociedade, meus amigos! Eu devo e não paguei. Eu defraudei os sacrosantos direitos da pátria, da abençoada terra em que vivi. Tenho compromissos vencidos, empréstimos, contas e mais contas, letras e mais letras a pagar. E nada resgatei até hoje. O peso desta desonra converteu-me os dias em torturas ininterruptas, a par das desventuras que, por minha incúria, atingiram meus filhos. Felizmente, porém, a lei da sábia providência confere ao espírito falido meios honrosos para libertar-se de situações incômodas e vexatórias como essas, e Jerônimo, em futuro não muito afastado, poderá reparar tais compromissos recuperando o beneplácito da própria consciência, servindo-se de experiências novas e novos ensejos graças à reencarnação, que a todos é facultada como meio de progresso e reabilitação, e ele, bastante animado, se encontra para a jornada nova. Acudiu o irmão Santarém, cortando a expansividade humilhante para o próprio expositor. Rejubilo-me sabendo-te confortado e decidido aos embates pela honra de uma vitória que encoberte de tua consciência a visão em glória da queda forte que também a ti arrastou as desgraça, amigo Jerônimo. Prazo aos céus que as forças se centupliquem em tua alma, quanto as minhas em mim se multiplicam a cada nova vibração de minha própria dor. Pois também me acho encorajado às mais rudes experimentações, contanto que se arrede de minhas íntimas visões o trágico fantasma dos remorsos pelo monstruoso delito que pratiquei. Vibrou Mário Sobral a quem impressionante estremecimento o sacudiu, fazendo-o agitar as mãos como que se esforçando por desvencilhá-las de algo que o inquietasse e afligisse. A prece que aprendi a praticar, tornando-a em manancial indispensável a minha pobre alma, guiado pelas férteis exortações de irmão Santarém, continuou o ex-comerciante do porto. As súplicas veementes que aprendi a dirigir a Maria, nossa mãe e guiadora, concederam-me a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados pelo desespero e fixá-los no bom raciocínio. Acontecimento que foi a chave áurea para a solução dos muitos problemas, por mim considerados insolúveis. A sorte imprevista de meus infelizes filhos, aos quais tanto e tanto o amava, a conduta de Zumira, prostituída e envelhecida, como eu, incapaz de consagrar seu dever, vencendo honestamente as difíceis circunstâncias da miséria, eram fatos que me dementavam até a loucura e a blasfêmia, convertendo minha alma na de um réu selvagem e danado, como não o seria a fera dos sertões africanos. A prece, porém, continuada, humilde, tal como o bom conselheiro recomendava, corrigiu a anomalia. E, pouco a pouco, recobrei a lucidez do senso, parecendo-me, depois de serenado o ânimo, que estivera durante séculos mergulhado nas trevas inferiores da irresponsabilidade. Ainda assim, a situação de meus filhos, que a vez de recordar, levava-me a sofrimentos inconsoláveis. Ao vigor das evocações, Jerônimo reanimava-se. Nosso grupo quedara-se muito atento, vibrando homogeneamente com o um emocionado narrador. E tais foram as tintas vivas e sugestivas com que soube esboçar os acontecimentos que lhe diziam o respeito, tais as expressões ardentes emitidas pelas vibrações com que traduzia as sutilezas da memória, que julgamos rever com ele os episódios narrados. E será como se também os houvera assistido, que os transmitiremos ao leitor. Certo dia, ao entardecer, ia dizendo o enclausurado do isolamento, encontrava-me quase absolutamente só, perambulando tristemente pelas ruas melancólicas do imenso parque que vedes. Aproximava-se o doce e emocionante momento do Ângelos. A unção religiosa, consolo e esperança dos desafortunados e remediáveis, sutilmente infiltrou-se pelos escaninhos de meu ser, reportando-me o pensamento ao seio maternal de Maria, mãe boníssima dos pecadores e aflitos. Não ignorais que o momento da saudação a Maria é fielmente respeitado pelos seus legionários, homenageado com sinceras demonstrações de gratidão nesta colônia, a qual se edificou, cresceu e produziu excelentes frutos de amor e caridade para servir-me das expressões que ouço dos meus bondosos instrutores, a sombra augusta da sua proteção. Sentei-me na relva, disposto a recolher-me também. Com o coração palpitante de fé, aguardei o solene momento da oração, o qual foi logo anunciado pelas dulçorosas melodias que do templo se ampliam para os recantos mais distantes desta habitação. Ecos as vibrações dos varões diretores maiores da colônia em comunhão com os planos superiores. Ainda me servindo das expressões dos mentores desta casa. Orei, dessa vez, como nunca jamais havia orado. Supliquei a amorosa Mãe do nosso Redentor assistência e misericórdia para meus filhos, que intercedesse junto a Jesus nosso Senhor no sentido de beneficiar as infelizes crianças por mim abandonadas aos inclementes arremessos da adversidade. Nomeei Margaridinha, minha pobre caçula, atirada à lama das tarjetas pela orfandade em que se vira com o meu suicídio. Lembrei Albino, atirada a um cárcere no verdor dos anos, porque um pai não tivera digno o bastante para lhe prover caminhos e orientações honrosas, pois que eu... Eu, que for o pai, que perante Deus e a sociedade me comprometer à nobre missão da paternidade, desonrara-me e desonrara-o com os maus exemplos deixados como única e pervertida herança. Bradei, por sua maternal intervenção, no tocante à angustiosa situação de ambos, ainda que meus próprios sofrimentos se dilatassem por indeterminado tempo. Oferecia-lhe como penhor do meu reconhecimento, por qualquer benefício que lhes concedesse sua terna compassividade de mãe, a renúncia a eles próprios, pois bem reconhecia eu não merecer a sacrosanta missão da paternidade. Afastar-me-ia para sempre, se tanto fosse necessário, mas que Margaridinha, sob seu maternal amparo, fosse afastada do cais da ribeira, e Albino não levasse o desespero até arrojar-se ao suicídio, antes antes se resignasse ao cárcere, ao exílio, onde, mais tarde, poderia reabilitar-se, quem o saberia? Irmão Ambrosio, vigilante incumbido de nos reunir ao anoitecer, veio encontrar-me lavado em lágrimas. Mais uma vez narrei-lhe minhas desventuras, pondo-o a par das súplicas que acabava de dirigir a Maria. Concedia-me ele internecidas expressões de reconforto, alentando-me de esperanças o coração dolorido, concluindo, enquanto bondosamente me amparava, para o regresso à comunidade. Deves perseverar nessas rugativas, meu caro Jerônimo. Faze-o com bom ânimo e coragem, exalçando energicamente, tanto quanto possível, o grau das tuas vibrações, a fim de que repercutam harmoniosamente teus pedidos, no momento muito justos, nas superiores camadas astrais onde viseja, irradiando flores de auxílios e bênçãos, a famosa caridade da dulcíssima guardiã de nossa legião. Não obstante, aconselho-te ainda a orar em conjunto, reunindo a outros o teu pensamento, a fim de que tuas forças, ainda inexperientes, se revigorem e avantagem ao calor dos demais, pois tuas súplicas deste momento são assaz importantes, representando verdadeira mensagem dirigida a Maria. Falarei do ocorrido ao nosso bondoso conselheiro. Na manhã seguinte, com efeito, o irmão Miguel de Santarém visitou-me discretamente, convidando-me a tomar parte em suas reuniões particulares, com mais alguns afins, para que, fraternalmente unidos, solicitássemos os favores por mim desejados relacionados aos fatos que mais me afligiam, por quanto era justo que ajudassem, não apenas por ser eu um discípulo do internato que dirigiam, mas, acima de tudo, porque seria caridoso assistir quem sofria, dever que alegremente cumpririam, dada a justiça das aspirações, por mim alimentadas, aos meus entes queridos. Assim foi feito realmente. Sob as frondes farfalhantes, em certo recanto isolado do imenso parque, e quando as melodias da saudação diária a Maria enliavavam de suaves sugestões a quietude harmoniosa do crepúsculo, Irmão Santarém alçava o pensamento fiel e, humildemente, transmitia em preces sentidas o meu pedido à Celestial Senhora. Deixei, assim, por várias vezes, minha alma arrastar-se através do traçado luminoso que iam deixando as mentes virtuosas dos meus boníssimos conselheiros, e acompanhava, vibrante de confiança e de esperança, as expressões que, do âmago do ser, arrancavam em meu benefício. Repetiram-se estas simples e doces reuniões, muito em segredo, durante algumas vezes seguidas, e sempre generosas e ardentes. Os nomes saudosos de meus filhos eram ali pronunciados diariamente. E como era consolador ao meu compungido espírito ouvir que a eles caridosamente se referiam os amorosos seguidores do complacente Mestre Senhor... Que, até alçado nos braços infamantes da cruz, tratava de regenerar os pecadores, conduído de suas grandes misérias. Eterna esperança, humilde paciência e respeitosa resignação, visitaram os meandros do meu ser, qual raio de sol levantando aleluias nas trevas angustiosas depois de uma noite de tormentas. Passados que foram alguns poucos dias, tive a surpresa de ver reclamada minha presença no gabinete do irmão diretor. Apresentei-me inquieto e comovido, pois havia muitos anos que me habituara somente a reconhecer de sabores em volta de meus passos. O diretor, porém, serenava-me logo de início por apresentar-me pequeno rolo de pergaminho, espécie de papiro estruturado em raios de luz compensada, enquanto era eu informado do que acontecia. Antes de mais nada, dai graças ao Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso, caro Jerônimo. Vossas mensagens a Maria alcançaram êxitos perante as leis eternas e incorruptíveis. Aqui está a resposta de nossa amável senhora e guardiã, a qual, em honra a seu Augusto Filho, atende a intervenção que lhe rogastes. Do templo onde militam os responsáveis por nossa colônia e para onde chegam as instruções de mais alto, mandam os nossos orientadores estas instruções, espécie de programação a ser efetuada com vossos filhos Albino e Margarida. Com o visto de irmão Teócrito como se encontra, hoje mesmo poderemos iniciar a tarefa. Aturdido com o inesperado da notícia, nada respondi de momento, deixando, porém, que minha alma célere externasse no segredo do pensamento o meu agradecimento ao Deus bom, ao Deus misericórdia, que tão prontamente permitia fosse eu atendido nos meus mais fortes desejos do momento. Segurei o pergaminho lucilante, voltando-o várias vezes entre as mãos, sem ousar abri-lo. O próprio diretor, porém, com a bondade que lhe é peculiar, veio em meu auxílio, desdobrando-o cuidadosamente. Eram quatro páginas destacadas, as quais cintilavam com reflexos de estrelas em suas mãos. Caracteres azulados, como se estrigas do firmamento azul servissem aos iluminados do templo para transmitirem as sublimes inspirações que recebiam no sentido de beneficência aos sofredores, traduziam as ordens que a magnânima senhora enviara para meu socorro supremo. Ordenavam que minha pobre Margaridinha, assim como Albino, Fossem, sem mais tardanças, atraídos a um posto de emergência mantido por este instituto na Terra ou em suas imediações, a fim de se submeterem a um tratamento magnético especial, com vistas ao reajustamento psíquico dos sistemas nervoso e mental, ambos muito enliados nas farpas do meio ambiente viciado em que se expandiam, desorganizados pela intensidade dos choques derivados das pelejas a que eram chamados a enfrentar nos testemunhos diários. Que fossem os pobrezinhos aconselhados, advertidos, esclarecidos, por quanto de que mais careciam era da iluminação interior de si mesmos. E que, em torno de ambos, caridosa corrente de amor simpatia e proteção se estabelecesse, porque o astral superior se encarregaria de criar os ensejos necessários aos acontecimentos. Devo confessar-vos, no entanto, bondosos amigos, que bem pouco até agora entendo destas coisas. Narro-as como aquele que de um fato sabe por tê-lo presenciado, sem aptidões para necessária análise. Quanto a Marieta e a Arinda, que me tranquilizasse, eram honestas e trabalhadoras, encontrando-se ambas harmonizadas com as situações que lhes cumpriam. Perseverássemos, todavia, em socorrer o infeliz esposo da primeira, por quem eu não rogarem minhas ardentes súplicas, mas que não for esquecido pela amável Mãe do Senhor Jesus presa que era de arrastamentos inferiores que dele faziam o tirano do lar. Severa vigilância se efetuasse em seu favor, pois seria dócil as influências generosas que lhe dispensassem. Seus obsessores deveriam ser aprisionados e encaminhados às respectivas comunidades astrais, o que novos ensejos e benefícios novos lhes proporcionariam. Vemos que é bem árduo o labor conferido ao isolamento e que esforços máximos requerem de todos vós boa vontade sempre crescente. Interrompeu Roberto de Canalejas, também visivelmente interessado. Já iniciastes o movimento regenerador? Irmão Santarém, a quem ele se dirigira, adiantou-se sorridente, satisfazendo a justa curiosidade. — Sim, disse ele. — e com muito bons êxitos, visto que temos a mãe das mães como patrocinadora destes casos de redenção, cujas excelentes consequências facilmente entrevemos. Rogo esclarecimentos quanto ao desempenho de tão espinhosa com nobre tarefa, irmão Santarém. Tornou o, o moço doutor. Com muito prazer, meu jovem amigo, visto reconhecer que falamos a amigos generosos e sinceros, que poderão até mesmo emprestar-nos o auxílio de suas fraternas simpatias. Conforme não poderia deixar de ser, continuou o nobre religioso, assumi a direção do empreendimento... Com ordens do irmão diretor do departamento, certo de que a intervenção de nossa augusta protetora, assim como a generosa assistência dos nossos maiorais do templo, não nos abandonariam à indecisão das próprias fraquezas. Naquela mesma manhã, foi encaminhada à direção do departamento, petição requerendo auxiliares voluntários para o áspero certame, pois não ignorais que para essa natureza de tarefas não existe obrigatoriedade em nosso núcleo. Os obreiros para serviços externos vão de oferecer espontaneamente o seu concurso, atendendo apenas ao chamamento especial que se proclama. Além de que, são todos voluntários os próprios servidores da nossa colônia. Atendido sem tardança, entendi-me cordialmente com os preciosos colaboradores que se apresentaram, todos animados de interesse e boa vontade pela causa do bem, ficando estabelecido que, antes da delineação do programa decisivo, visitássemos as personagens em questão, estudando todas as faces do assunto e comparando-as com as nossas próprias possibilidades. Assim fizemos até que, na noite do terceiro dia, após a homenagem que muito gratamente prestamos diariamente à nossa guardiã,